Mas dá uma dica pra quem quer, Nossa. tipo assim, trabalhar com obra comercial e ter resultado. Porque ó, uma coisa que eu falo, e eu fiquei chocada, eu vou falar porque eu vi agora há pouco tempo. Eu tava pesquisando na internet, né, que estava no mercado da construção civil, ah, se era um bom mercado pra se trabalhar, se era um mercado lucrativo, porque eu tenho falado muito sobre lucratividade, <risos> desempenho, eficiência, né. E eu vi um negócio no Sebrae, tá? No site do Sebrae, um artigo interessantíssimo. Uhum. E o Sebrae cuida de empresas. Uhum. Falando que a área da construção civil. É a área que tem maior mortalidade entre as empresas. Quase é. 50% das empresas. Não sabia disso. Também não. E eu fiquei chocada. Quase 50% das empresas não duram mais que dois anos. Não dois não anos. anos. Impressionante. Não, eu não sabia disso. Não sabia Impressionante. Não. Então, eu e você somos um ponto fora <risos> hora da curva. Agora, conta uma dica. Dá uma dica pra gente finalizar, que bacana. Dá ah. uma dica. Quem quer trabalhar nessa área comercial e ter resultado, ter uma empresa que vai durar muito mais que dois anos. Sim, mais que anos. <risos> então, principalmente, eu acho que o ponto principal quando você vai trabalhar com a obra comercial é entender que o seu cliente ele vai ter uma negociação muito grande com você. Uhum. Então você já tem que estar preparado desde assim, o seu escritório, a sua parte administrativa tem que estar muito preparada, a tua parte comercial tem que estar muito uhum. preparada, você precisa negociar muito bem com esse cara porque ele pode jogar você muito lá embaixo uhum. e daí você não ter perna, né, para para seguir a obra, você fecha porque você tá uhum. precisando querendo fechar, mas principalmente saber essa parte de negociação, porque vai ser, vai ser duro, você precisa entender realmente se, o quanto custa aquela obra, porque eu acho isso, as pessoas não sabem, então saber fazer muito bem orçamento, então o orçamento ele pode acabar com você de uma forma geral se você já fechou você já fez uma proposta já. você precisa cumprir então a uh, a gente está na pior fase nossa foi a fase que estava melhor que a gente fechava orçamentos muito grandes uhum. margens muito altas quando o mercado contraiu a gente não tinha essa margem e os erros continuavam acontecendo então a gente realmente eu acho que o principal da minha experiência é organizar a gestão do, do, do, do, do seu orçamento. negócio, do seu negócio de modo geral. Então você faz isso, gestão de orçamento, que obras são, assim, é a sua experiência que você precisa levar para uhum. você trabalhar com obra, é trabalhando com obra que você Sim. aprende a trabalhar. Mas a parte da gestão e a parte organizacional, eu acho Isso que e ninguém muito ensina muito na faculdade, né? Da mentais. Então a gente foi aprender na porrada. Né? Infelizmente eu, exatamente. eu não sei eu porque ainda não votaram nas faculdades, tipo assim, gestão empresarial. Gestão <risos> empresarial. Eu tinha tava... que ter, né? Na minha faculdade tinha empreendedorismo, mas é uma um fraco, tão devagarzinho. É, assim. Você eu falar que na minha faculdade eu tive 10. dez semestres de história. De você acredita? De... Eu tive um de gestão. Gestão, gestão é fundamental. Então, você não sabe o seu custo. Aí você não sabe quanto você custa. Eu tenho que saber se eu posso estar aqui com você agora, você vai, é, vai valer um o retorno. Eu. Você tem se vai valer o retorno. Se você não fizer isso, vai ah, nossa, você tem manucinia você cenária, não. <risos> você precisa entender <risos> quanto você custa pra saber se eu que vou numa reunião, você vai estudiar. É, querendo ou não, ninguém quer planta, né? Fazer fotosíntese é de, de, síntese, de é sol. Só água Então às né? vezes numa numa reunião que a gente coloca, lá, ó, quantas quantas eu vou? Ah, essas aqui é fundamental, essa é fundamental, essa é fundamental. É os outros vão gente. É. Eles são parte da gente. São, são. Então são. você é, é a forma que você treina a sua equipe também é muito importante. Eu fui aprendendo isso na paulada Mas assim a forma que você treina a sua equipe deles comportar como você, deles Sim, com certeza. se representar da forma que você você estaria ali, Tanto o cliente fica feliz e fala opa eles estão aqui ainda, uhum. ainda tem eu e meu marido, imagina se a gente toda a obra for a gente junto, Nossa, as pessoas é, amam né? a gente junto. Gosto uhum. tem momentos que a gente não, <risos> e fica tudo bem, mas é, é porque a gente ri, brinca, uhum. conversa e faz aquela parte que também é muito importante. Ai, legal. Então a gente tem que estar disponível para os nossos clientes para ir jantar, para ir fazer um almoço e tá com a cabeça outra coisa. Se Você está envolvido em todas as etapas? Não tem como. Não tem como. Isso não funciona. Mas isso eu só fui entender tudo isso a partir do momento que fui entender de gestão. Depois você tomou porrada. Exatamente. Já deu errado. E você não é. precisa tomar porrada. Não precisa, né? De jeito nenhum. Então você toma... A gente, o menino que deu é, é um bônus pra gente lá no curso de gestão de escritório, ele falou ele quebrou sete vezes, eu acho. Nossa. Exatamente. Ele falou que você não precisa fazer isso. <risos> Não precisa, você pode. Só me escuta. Né? Só escuta, exatamente. <risos> porque exatamente isso. Então a gente não dava bola pra gestão, ia fazendo. E aí quanto deu essa obra no final? Isso aí. Tá, o, o, tá o dinheiro tá no banco, tá bom. Tá valendo. embora, tá valendo. Tá Estamos tá, tá, tá, conseguindo fazer as coisas que a gente quer, então tá tranquilo. E aí você precisa, realmente. A gente conseguiu separar o pessoal do profissional. Sim, Quando a gente tá reunindo, é, é porque é uma empresa familiar, uhum. então você precisa controlar isso. Então tem toda uma, uma questão aí que eu acho. Que é a gestão e a parte organizacional. Processos. Façam um processo. Só quase morre, né? Processo, faça um processo. Processo é chato, mas é necessário. É necessário. Né? Dicas valiosas que você <risos> tá recebendo aqui uma profissional, ó, que tá... Um um né, cadinho né mercado cadinho cadinho cadinho aí cadinho. no mercado Conta pra mim Débora o que que as pessoas têm que fazer para conseguir aprender mais com você onde que elas te encontram então vai lá na escola de projeto comercial a gente tem um, um, uma uma comunidade lá de profissionais a gente entende que não existe só o mercado do residencial como você falou em obra né não existe só o mercado do residencial e que os arquitetos os designers estão deixando uma grande fatia do mercado e, e acaba que você não aprende mas você precisa se especializar não é o um mercado que você cai e você não vai começar a fazer Dr. se você não passar por uma, por uma especialização. Você precisa se especializar. Então, a gente tá ali com essa missão mesmo de formar profissionais capacitados para atuar no mercado de projeto comercial. Fechou, já viu. Escola de projetos comercial. Projeto comercial tá? Galera, não deixa de ir lá nas mídias sociais da Débora dar uma olhada. Continuar consumindo esse conteúdo. Também não deixa de continuar seguindo o nosso especial. Aqui papo de especialista. Além da Débora, já tivemos várias outras pessoas e teremos muito mais. Porque a ideia é que a gente tá com profissionais que sabem trabalhar no mercado, trabalhar com eficiência, trabalhar de maneira correta, que dure mais de dois anos. sim. Né? sim esses sim. dois anos me mataram. Eu juro que eu fiquei com uma dor no Mas coração. Já eu já tô no lucro. Eu falei. Eu tô mais 6, 7 vezes. Eu, acho eu, que... falei... eu multipliquei. Eu multipliquei algumas vezes. Cara, mas não deixa de continuar seguindo, porque são dicas valiosas, tá certo? E vai lá na Débora também. Grandes beijos. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima. Adorei. Ah, amiga.